Olá, tudo bem? Meu nome é Neymar, eu sou lotérico e também sou fundador da DoraSoft. Nesse vídeo, eu vou falar com você sobre uma tentativa de golpe diferente da que eu falei algumas semanas atrás, que é a tentativa de golpe de ligar e falar que está na fila. E eu vou te explicar três técnicas de sair fora disso e não cair nesse golpe. Vamos lá? Algum tempo atrás, eu publiquei um vídeo falando sobre uma tentativa de golpe onde a pessoa se passa como funcionário da Caixa Econômica Federal. E você já sabe que isso não tem como acontecer, porque eles não fazem teste pelo telefone. Todo teste é feito exclusivamente por um técnico que a própria Caixa Econômica sempre nos avisa pelos meios oficiais dela de que ele está vindo para a lotérica, que não é o telefone. Acontece que existe um outro golpe onde a pessoa liga faz ameaças e diz que está na fila armado e de que vai entrar dando tiro se não fizer os depósitos que ele está recomendando para poder fazer. Por isso eu vou te passar três dicas de como não cair nesse golpe. A primeira delas eu já dei em um outro vídeo, mantenha sempre a sua equipe atenta e antenada sobre informações do que está acontecendo em relação a essas tentativas de golpe. Se você mostrar esse vídeo para elas, elas vão começar a se conscientizar como funcionam os golpes e isso vai fazer com que elas não caiam mais porque cada vez os golpistas ficam tentando passar mais informações para se fazer como conhecedores daquilo que eles estão falando. Só que eles não entendem do nosso negócio porque nós temos regras muito específicas que a Caixa Econômica só deixa informado para quem participa do nosso meio que assim como eu sou lotério você também é e a Caixa Econômica tem os meios oficiais. Então a primeira coisa não caiam no golpe funcionários porque a Caixa Econômica não vai te passar procedimentos pelo telefone, ok? A segunda dica que eu quero te passar é não deixe o telefone junto com as suas operadoras de caixa, nem o delas pessoal e muito menos o da lotérica. Que esse telefone fique num lugar distante, lá no fundo da lotérica. Dessa forma, se a pessoa disser que está lá na frente, a sua funcionária está protegida no fundo e ela não vai cair nesse golpe porque ela vai poder olhar pelas câmeras que nós temos na lotérica. A terceira coisa que eu quero passar de informação é que se você porventura tiver esse tipo de ligação na sua lotérica, informe para suas funcionárias que você já recebeu esse tipo de ligação, explique como é que a pessoa ligou, o que, que ela falou e o que, que aconteceu nessa ligação. Dessa forma sua equipe vai ficar muito mais informada, por quê? Porque normalmente quando a pessoa faz isso, ela tenta dizer e utiliza de palavras de coisas que são muito comuns, por exemplo, eu estou aqui olhando dentro da fila e eu estou armado ou eu estou de camiseta azul do lado de fora da lotérica e vou entrar atirando, acontece que é muito comum pessoas de camisa azul, acontece que é muito comum pessoas estarem do lado de fora da lotérica. Por isso, mantenha a sua equipe informada, tire o telefone da frente da lotérica, coloque no fundo e, se puder, já tira logo o telefone fixo da lotérica. Coloque um telefone celular que só os seus clientes mais próximos conheçam ou que até mesmo apenas o pessoal da Caixa Econômica tenha acesso. Dessa forma, você evita golpes e evita problema dentro da sua casa lotérica. Eu quero te pedir que, se por acaso você já sofreu essa tentativa de golpe, manda para mim uma mensagem no meu WhatsApp e fala um pouquinho para mim como é que foi. Talvez eu possa fazer um novo vídeo falando sobre essas tentativas de golpe que nós estamos sofrendo. Fique tranquilo, vou te manter no mais absoluto sigilo, assim a gente evita que outros colegas sofram a mesma tentativa de golpe. Espero que esse vídeo tenha sido bom para você, tenha te ajudado a entender um pouco mais como é que funciona a dinâmica dos golpistas para que você não caia mais e nem a sua equipe da lotérica. Desejo para você sucessos e produtividade!